Toda quadra vira um filme de terror. Uh, uh, uh. <tos> Troca a porra do beat, agora. É que você mandou ver O rei que Desde que eu era criança, todo mundo me seguia. Tudo louco é mais um teste. só me diga, moleque. Você quer ser como eu, mas não. Jogador, foda-se Tá 2x2, então me diga o que eu faço Só joguei Babarão, por favor, toque a bola Eu não vou tocar, ponto final Eu vivo em jogos de acordo com a minha filosofia imperial Pisa que você me recrutou achando que eu no time te farei ganhar Cometeu um erro chamando uma fera que não tem capacidade pra domar Por que será que mesmo eu sendo melhor ninguém gosta de mim na partida A resposta é porque eu sou maior O egoísta chegou A vida começou, isso não é 3x3 Isso aqui cê não entendeu, é todo mundo contra o rei Tem duas pessoas te marcando, toca a bola Escuta bem, Sim. eu prefiro morrer Do que tocar a bola para alguém Ok, ok, eu nunca vou cooperar Então tudo bem, eu vou te usar de isca pra marcar E do então, que cê falta, pedindo e faça sua parte. parte Mas é bom que sabe seu limite Jogue como quiser, apenas no meu trabalho Se eu jogue a dor eu o medíocre Eu não entendo, eu tô sendo superado Pobre, coitado, ele nem me deixa falar. Até que enfim tocou a bola, rei hey, medíocre. Deixa-se para o bem da minha vitória. Se eu não sou o protagonista, então o que é que me resta agora? Acho que eu posso me tornar um vilão. Que? Eu tocar a bola novamente, roubo meu estilo de jogo Para sempre vai mudar mesmo tendo total certeza Que vamos seguir em frente, eu sinto o peso tão forte Que não me deixa passar Então não, não vou tocar a bola Investe isso está que eu vou te devorar de volta Os jogadores do Blue Lock enfrentarão a seleção sub-20 do Japão Espera, tá tendo substituição no meio do jogo Quem é esse jogador número 13 que acaba de entrar em campo? O seu nome é... Parou, parou, minha frente, não se tocou